3, 2, 1, gravando. Ok, vamos lá. Então, encerrei o nosso encontro de ontem falando sobre atividades. E tem alguém com o telefone tocando. Está no Vibra, Janice. Janice está conectada pelo celular, provavelmente, o celular está vibrando. Deixa eu tirar teu. Vou tirar teu áudio, tá, Janice? É, aqui, pronto. Depois tu habilita se precisares falar alguma coisa. Eu consigo desabilitar, mas eu não consigo habilitar. Bom, vamos retomar então onde nós paramos ontem. Eu estava falando sobre atividades através de formulários. Como é que a gente monta um formulário, botando pesos, notas para cada uma das atividades. Mostrei para vocês rapidamente como é que se montam alguns tipos de questões de múltipla escolha, de caixa de seleção múltipla, de caixa de texto para descrição para resposta descritiva. e ao final, como é que se integrava a atividade a grade de notas do aluno. Ali no final ontem, acho que atropelei uh, o encerramento. Então eu vou retomar rapidinho de forma bem objetiva de onde nós paramos, eu vou refazer um formulário para mostrar para vocês executo esse formulário através do perfil de aluno, né? e aí integro as notas para entrar na grade de notas do Classroom. Por quê? Os, o o G-Education é um pacote de softwares, e eles têm vida própria, a princípio. Então, o formulário do Google, que está integrado ao G-Education, ele permite que tu vincule a atividade, mas não necessariamente ele funciona de forma... Completamente integrada. Então, eu vou, eu vou enfatizar um ponto específico agora nessa retomada do final da aula de ontem. Uh, vou compartilhar minha tela. E aí a gente começa a brincadeira. Vamos lá. Está aqui. Pronto. Então, vou mostrar para vocês aqui. Nós paramos... Já estão vendo aqui meu arquivo? Estão vendo? Tá. É, atividades através de testes aplicados em formulários, foi o que nós paramos ontem no finalzinho. Aí, no final, ainda fizemos uma discussão ali com o Afonso, depois, na parte de perguntas, o Afonso falou sobre abertura de sala vinculada à disciplina, e uma questão ali de, os, de os alunos não terem conseguido entrar, alguns alunos, e aí provavelmente tenha sido porque os alunos estavam tentando entrar com a conta privada de e-mail, não com a conta do Educar RS Provavelmente tenha sido isso, depois o Afonso me conta se de fato ele passou essa informação adiante e se resolveu o problema ou não. É, o que, que a gente vai fazer, então? Eu tinha uh, acabado aqui, vou retomar daqui. Aqui estão os tópicos que nós vamos trabalhar hoje, a gente parte das atividades através de testes aplicados em formulários, que eu retomo agora, retomo lá do nosso primeiro encontro as atividades com pontuação através de rubricas, quando é um trabalho de pesquisa textual descritivo, vou falar, obviamente, das rubricas, correções de atividade pelo sistema, tu pode corrigir pelo próprio ambiente da interface web no, no computador, e vou dar uma dica para você sobre como fazer isso de forma ágil no telefone, para quem tiver o aplicativo instalado no telefone. É, aqui também tem a ver com a otimização de tempo e a facilidade de gestão dos anexos que a gente trabalha no Google Classroom, a gente pode ter a sincronização de uma pasta do Classroom dentro do teu computador, fica mais fácil de tu gerenciar e acessar por exemplo, as aulas gravadas. Para onde vão as aulas gravadas quando a gente encerra o Meet? Vai para uma pasta no Drive. Mas se tu fizeres o que eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já estão usando esse recurso, automaticamente, quando salva no Drive, ele gera uma cópia no teu, no teu computador. E aí eu vou mostrar umas possibilidades para vocês. Assim, porque Quando gera o arquivo, ele gera um arquivo que ele não tem a extensão de arquivo, apesar de ser arquivo, é uma coisinha que eu vou mostrar para vocês. E aí, às vezes, tu, tu manda para alguém ou dá acesso àquele arquivo, como eu fiz na primeira, no nosso primeiro encontro de arquivo para a e não conseguiu ver, assistiu o vídeo, não foi, Julinha? E Então, eu vou explicar por que, que aconteceu aquilo, mostro é, mostro como é que funciona essa sincronização para tu teres o teu... Teu arquivo no computador. E aí, tu pode trabalhar no editor de vídeo depois para talvez recortar uma partezinha da live para botar no YouTube só um trechinho, tu editar, tu fazer é, alguma coisa mais enxuta para fazer uma entrega mais objetiva para o aluno. Uh, depois retomo uma promessa do primeiro encontro que eu acabei, uh, acho que é a idade, uh, se pegando, eu acabei não abordando isso na aula passada, que era trabalhar um pouquinho mais com as questões da videoconferência, com o MIT, que a gente está usando para os nossos encontros, e mostrar aos pouquinhos alguns recursos de quebra de barreira para acessibilidade a conteúdo, que é muito importante para alunos com deficiência, mas na verdade serve para todo mundo. Por exemplo, legendagem, serve para surdo que é alfabetizado em português, nem todos são, mas a legendagem pode reforçar alguém que gosta de escutar o que está sendo tratado na aula, mas também pode acompanhar lendo. Quando você trabalha com dois sentidos ou mais é, sendo explorados em uma atividade de ensino, supostamente o aluno grava melhor a informação, né? se chama sinestesia, é uma estratégia sinestésica, que tu explora o mesmo conteúdo por, por diversos sentidos no aluno. Então, ao final, a gente, a gente volta nesse assunto. Então, atividades em formulário, vou fazer aqui o meu circo começar a funcionar, já estou com o meu perfil de professor, aqui está a disciplina, vou me conectar também com o meu perfil de aluno, Cá está, vou abrir o Classroom pelo perfil de aluno. Cá está, vamos ver. Opa, assumiu o meu usuário de professor de novo. Trocamos. Agora foi. Então, vou entrar aqui como aluno... Tá aí. Vou entrar na atividade e na aula de ontem eu tinha deixado uma atividade que era uma prova, uma prova objetiva através do formulário que nós tínhamos montado, eu já, eu já retirei para refazer o, o processo do início. Vejam que aqui já aparece módulo 1, eu tinha falado para vocês lá no primeiro encontro que vocês poderiam organizar tópicos entenda-se por tópicos, os módulos que vocês podem organizar da forma que vocês quiserem, por exemplo, por bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, ou por semestre, ou por etapa da disciplina, qualquer forma que vocês se organizem cronologicamente, ou por conteúdo, vocês podem separar os conteúdos da disciplina por tópicos mesmo, né ah, enfim. É, geografia física, né? Geografia. É... Os professores de geografia me ajudem, eu sei que geografia, existe, geografia física é um tópico que existe, mas poderiam ter outras sub-áreas da geografia, tu poderia agrupar os teus conteúdos por sub-área, tá? Então tu podes te organizar do jeito que tu quiseres. Como é que tu fazes isso? Vejam que aqui eu não tenho a possibilidade de criar tópico, não é? Cliquei aqui, não tem nem nada vinculado ao módulo 1. Um. Volto para todos os módulos. Aqui eu não crio módulo, não crio tópico. Tá? Onde é que eu poderia criar? Poderia vir na configuração da disciplina, que eu já mostrei para vocês, aqui onde se configura as informações locais da disciplina. Venho <coughs> é, ao final... É, poderia, isso aqui é uma coisa importante que eu não falei ontem para vocês, adicionar categoria de nota, tá? É, categoria de nota, uma coisa que vai fazer diferença em relação ao que eu mostrei ontem para vocês. A cálculo da nota final, se vocês querem que o sistema calcule, e eu já volto a falar dos módulos lá, tá? Isso aqui é importante. É, Cálculo da nota final. Vocês querem que o sistema calcule a nota final do aluno automaticamente ou não? Se o padrão é não ter o cálculo o cálculo através do, do algoritmo do, do Cleson. Mas vocês podem optar por fazer uma média ponderada por categoria ou total de pontos. Ou seja, os pontos são incrementais. Aí se define um total de pontos e tu vai fazendo atividades que, ao final, fecham o total de pontos. Se tu tiveres um limite mínimo de 60, o aluno vai fazendo atividade, vai incrementando nota após nota, após atividade, e ao final ele tem a integralização de todas as notas que vai dar a nota final. É um somatório de notas de atividades. Ou média ponderada aonde tu vais ter as tuas atividades com valor integral ou por peso, e ao final ele faz uma média ponderada de tudo, e aí a, apresenta a, o fechamento de nota do aluno. Muito bem. Se for por média ponderada, por categoria, nós temos que criar as categorias aqui. Então, seria separar por bimestre ou por semestre, e vou criar o primeiro bimestre. E vou definir que as, a nota do primeiro bimestre vai ser 50% do total da nota. Vejam que ele me faz um somatório, na verdade ele me diz quanto é que falta integralizar em relação à nota total do aluno, para ele poder fazer o cálculo da, da ponderação depois. Por exemplo, se eu botar que a nota do primeiro bimestre é 33% da nota, me resta 67% de nota para distribuir. Segundo, segundo bimestre, mais 33%. E me resta 34% para o terceiro bimestre. Vamos lá. 34%, fecha 100%. Pronto. Fechou, resto zero. Aqui está tudo ok. Mostra a nota final para os alunos ou não. Tu podes liberar para o aluno ter a resposta posta pelo próprio sistema, se for o caso, ou não, tá? Vou aqui botar como sim, fechei aqui, agora estamos preparados, beleza. Tá. Isso é uma coisa que diz respeito à forma que o aluno, que, que tu é, vincula as atividades e que integraliza pelo, pela gradezinha de notas que vai aparecer lá em cima. Pronto, agora vamos criar uma atividade com teste, questionário 1, questionário, questionário 1, aqui a descrição, aqui já está o meu questionário em branco que eu vou editar, prova 1, Eu não vou editar, já vimos isso ontem, eu vou uh, deixar os textos padrões para ganhar tempo, e aqui eu vou adicionando como se eu estivesse incluindo opções, tá? Então, eu tenho quatro opções, eu venho aqui e defino que esta questão vale três pontos, e que não vou trabalhar com feedback, já mostrei isso ontem para vocês, a resposta certa é a resposta número 4. Tenho a primeira questão, vou adicionar a segunda. A segunda questão. Vou adicionar as opções. As opções. Mais quatro opções. Aqui é a questão 2. Questão 2. Questão 2. É de múltipla escolha também. Vou definir o peso, mais três pontos, resposta certa é a 2, concluo, mais uma questão só para fechar. Esta última questão vale 4, vamos adicionar aqui mais quatro opções, esta aqui vale 4 pontos, para fechar 10. Vale 4 pontos, fecha 10. Fechou, a resposta certa é a 1. Tá. Concluímos, prova 1, ok, já está tudo certinho. Volto lá na atividade, ela está aqui. Isto aqui eu tinha falado ontem para vocês, acabei não mostrando direito como funcionava. Deixem a importação de notas, se vocês querem fazer a integração com a grade de notas do Classroom, e o resultado final do aluno é, pode ser importado através de um botãozinho que aparece lá no, na parte de notas do Klason. Bom, aqui eu já tinha mostrado para vocês, mas eu vou rever dos encontros anteriores. Essa atividade ela vale para essa disciplina ou para qualquer outra disciplina que tu já tenha criado. É uma forma de tu propagar uma mesma informação para todas as disciplinas que tu tenhas. Por exemplo, se forem os mesmos adiantamentos, se tu for fazer a mesma coisa para todos, tu podes automatizar o processo por aqui. Se ele é para todos os alunos, ou só para um grupo de alunos, ou para um aluno específico, por exemplo, um aluno que está em recuperação, tu podes mandar especificamente a atividade para ele. É, categoria de nota. Esta atividade, ela vai estar tá indexada a qual categoria de nota que eu acabei de criar lá nas configurações locais da disciplina. Agora ela me aparece aqui ela vai ela está fazendo parte do primeiro bimestre do segundo bimestre do terceiro vou botar do terceiro esta atividade vale quantos pontos vale nota não vale Aí é que eu posso definir de fato quanto que ela vai é, integralizar lá para o aluno isso aqui vai ser importante na medida em que vocês tiverem escolhido lá na configuração local se ela é o somatório é, Integralizando as notas, que é o somatório de notas, ou se ela é a média ponderada. Então, isso vai dentro da tua estratégia, para tu entender que tu pode fazer atividades que não são a nota integral, por exemplo, ela poderia valer 15 pontos. E aí a sequência de atividades vai integralizando as notas até fechar o 100. Ou se todas valem 100 ou pesos daquilo para o final fazer a média ponderada. Tá? Neste caso aqui, eu vou deixar o integral, porque eu deixei lá na configuração do cálculo como média ponderada. Se tem prazo para entrega ou não, isso aqui a gente já explorou ontem também, né, nas configurações locais e globais, se o aluno pode enviar com atraso, ou se pode, inclusive, sobregravar uma atividade que ele já enviou. E aí vale sempre a última, a última enviada. E tópico? Lembram que aqui... Vou ir na visão do aluno aqui, ó. Aqui tem... É... Não mostrou? Vamos lá na do professor mesmo. Tá. Uh... Importar as notas. Uh... Aqui nós temos o tópico módulo 1. Eu posso fazer a separação de conteúdos de material de apoio e de qualquer atividade separado por módulos ou tópicos, tá? Quando eu entrei, já tinha, eu já tinha criado o módulo 1. Eu posso deixar organizados os módulos e aí dizer que essa atividade ou qualquer outro material que eu indexar, que eu subir, que eu postar no, no Classroom, ele vai estar tá vinculado a essa organização prévia que eu criei. Tá? Vou botar módulo 2 aqui, só para constar. E eu poderia definir rubricas, que são as, a, os parâmetros pelo qual o aluno seria avaliado. No caso de um formulário, não tem muito sentido, mas se tiver um anexo e uma entrega textual, alguma outra coisa que ele tenha que ser avaliado qualitativamente, as rubricas são importantes. Se é uma prova objetiva, não tem sentido, porque ele vai ser avaliado pela própria prova, mas se é alguma entrega qualitativa, as rubricas são importantes. Tá? O aluno vai saber pelo que ele está sendo avaliado e facilita depois a correção de vocês. Eu volto a falar disso aqui em seguida. Bom, fechou, criei a atividade. Lembro que já tinha o módulo 1, mas eu indexei o meu questionário ao módulo 2. Ela está indexado à categoria de nota do primeiro bimestre. Tem que ser entregue até amanhã. Tenho aqui as minhas categorias que eu posso ir criando por dentro do próprio material que eu vou postando. Tá? E ele vai me organizando o conteúdo. Só para vocês verem uma disciplina já organizada. Vou mostrar para vocês a do mestrado aqui do KVG. Ó, no final, na medida em que vocês forem trabalhando com conteúdo de apoio e atividades, vai ficar algo assim. Ó, unidade 2, unidade 1... Um, orientações e tutoriais, os nomes que tu dá para os teus tópicos é o nome que tu quiser. E aqui eu criei uma organização que tinha lógica para mim e para a disciplina. No final fica algo parecido com isso aqui. E aí, na medida em que tu for criando, postando material, criando atividades, material de apoio e postagens, tu vais indexando aos teus, aos teus itens criados ali. Voltamos lá para a nossa disciplina. E está aqui o formulário pela visão do aluno mural atualizado ó, o aluno estava no ambiente e enquanto o aluno estava parado no ambiente o professor postou alguma coisa o aluno é automaticamente avisado ó, tu tens que atualizar o teu teu teu ambiente porque o professor acabou de mostrar apostar uma coisa Oh, e ele automaticamente carrega o que o professor acabou de postar. Então, isso acontece, o aluno está conectado, o professor também. O professor posta uma coisa, o aluno está parado no sistema, ele dispara um aviso para o aluno. Vou resolver a minha atividade. Entrei como aluno, e já está aqui, não me lembro qual eram a, quais eram as respostas certas. Uh, vou... Responder aleatoriamente. Tomara que eu vá bem na prova. Tá. Resolvi. Vou enviar. Sua resposta foi enviada. A tarefa foi marcada como concluída. Deixa eu ver a pontuação que eu tirei. Acertei a segunda e errei a quarta. Tirei três pontos. Fui mal. Pronto. Fechei, fechei o que, que aparece lá para o professor? Para o professor aparece, antes aparecia trabalho atribuído, aparece trabalho entregue, eu vou entrar no trabalho entregue e eu tenho esta informação aqui, ó. lá eu já sei, eu aluno sei que eu tirei três, o professor ainda não sabe a nota que o aluno tirou, o que, que eu faço? Eu importo as notas. Se mais de um aluno já tiver resolvido o questionário, eu importo a nota. Quando eu clicar aqui, importar a nota do formulário, ele automaticamente me coloca a nota do aluno, para o aluno, para a atividade específica. Vou importar. É, você tem certeza que quer importar? Sim. Tá lá, ó, a nota que, eu, que o aluno tinha tirado, três de 10. Ah, isso é uma barbada. Se tu fizeres prova, prova objetiva, te economiza um tempo bárbaro. Né? Tu define lá direitinho as questões, se for o caso, se, se for possível, fazer prova objetiva. E aí, fechou. Então, eu já tenho uma nota do aluno, que era uma nota do primeiro bimestre. Fechou. É, volta o professor. Aqui tinha as minhas instruções, o acesso. Ao... Sim, pois não. Pode falar. E se eu quiser devolver o questionário para o aluno refazer alguma questão, der alguma modificação, pode seguir devolver Dep o mesmo questionário? Depende da da configuração. Tá? Se tu vier, só por exemplo, eu estou aqui como professor, aí me aparece o botãozinho editar, tá? Se eu vier aqui, tem a configuração do questionário que tu tens que prestar atenção nesse detalhe. Primeira coisa, se tu permite que o... Uh, se o aluno pode editar o teu, o teu questionário após o envio, se ele tiver o registro que ele já enviou e tu tiveres desmarcado aqui, aí o padrão é desmarcado, ele não vai poder, tá? Se tu clicares aqui, aí tu podes reenviar o link do, do, do, da atividade e ele vai poder entrar e editar, rever as, as, as questões que ele errou, refazer a prova, tá? Isso é uma coisa. A outra é... Opa, desculpa. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Os testes. É, liberar a nota. Posteriormente, depois da revisão manual. O aluno pode ver as ter um feedback sobre as, as perguntas respondidas incorretamente, se tu quiser, o padrão é marcado, mas se tu quiser que ele volte, talvez fosse interessante desmarcar para ele não saber o que, que ele errou, ou, ou, ou, ou, por exemplo, respostas corretas, ele saber já qual é a resposta correta. Então, tu tens que dar uma investigada aqui, pelo menos nesses itens aqui que eu te mostrei, para tu poderes aí uh, adequar para a tua estratégia. Tá? Então, permitir que o aluno edite, mas não mostrar as perguntas que ele errou e nem mostrar as respostas que estão certas e erradas, senão ele já, já vai colar, aí ele vem com todas as coisas prontas ali, tá? Mas isto é na edição do, do, do, do questionário. A outra configuração é na tua atividade. Para o aluno vai ficar disponível desde que... Do... Uh, me deu branco uh, configuração da atividade uh, acho que é aqui desculpa me deu branco uh, aqui perdão uh, pô me deu um branco completo agora onde é que eu configuro a possibilidade de ele reenviar a... ah não é aqui perdão é na própria atividade lá perdão perdão perdão aqui Venho na atividade, editar. Está uh... me dando um branco. A possibilidade de ele reenviar depois da atividade ter sido submetida. Uh... Eu mostrei para vocês e me, e me perdi. É aqui. Tá. Uh... Cálculo, mostrar a nota para o aluno, uh, cálculo da nota final, visível, atividade no mural, mural, código. Uh, e, Juline, uh, uh, em algum lugar tu tens que permitir que o aluno reenvie a atividade. Reenvie atividade. atividade. Eu estava com isso na cabeça agora e acabei perdendo de vista. Deixa eu ver em alguma configuração aqui, eu vou encontrar. Aqui, desculpa, resubmissão de trabalho do estudante. Tá? Se permite que o aluno reenvie, certo? Se isto aqui estiver habilitado, ele permite que o aluno reenvie. Agora tem um outro local que permite o um envio com atraso que deve ser, porra, tem um outro lugar, uh, que eu tinha passado por isso, agora eu estou com outra coisa na cabeça aqui, e aí, sei lá, me, me bloqueou o meu, meu raciocínio. Vou voltar para a disciplina. Tá. Uh, daqui a pouco vai, vai, me, vai me clarear a cabeça. Mas ali, ó, lá na configuração global, tu tem informação se o aluno pode reenviar a disciplina, reenviar o trabalho. Na configuração da atividade, na configuração da atividade, nas instruções, uh, na editar... Era para ser aqui, eu não estou percebendo alguma coisa, entrega até amanhã, módulo, daqui a pouco vai, vai me aparecer na cabeça o, o local. Tem uma configuração onde tu permite ou não que o aluno reenvie e sobreponha a atividade, e a outra que ele entregue com atraso. Lembra que eu falei isso? Está tá no encontro de ontem, rever, <risos> rever o vídeo que está no encontro de ontem, agora me deu um branco, me, me, me bloqueou o meu raciocínio aqui. Daqui a pouco, se, me, se eu me recordar, eu retomo contigo, tá? Mostro para vocês. Mas ontem eu falei sobre isso, agora eu não me recordo o ponto exato onde, onde, eu, onde eu configuro isso. Vamos seguir aqui a nossa, a nossa programação. Atividades com rubricas. Eu vou mostrar rapidamente porque a gente já falou sobre isso na falou sobre isso na, no primeiro encontro. Então, atividade com rubrica. Vou fazer uma segunda atividade, só que essa atividade não é com essa atividade ela não é com com, é, com formulário. Só vou criar atividade, que é a primeira. Atividade com teste é a que cria o formulário indexado à atividade. Vou criar uma nova atividade. Esta atividade é a atividade 2, que é uma atividade de pesquisa. Atividade de pesquisa que o aluno vai ter que fazer e me entregar um arquivo com o resultado da pesquisa dele sobre algum tema que eu, que eu tiver pedido para ele, ele pesquisar. Aí vocês vão ter que combinar com o aluno uma coisa, vocês vão pedir para ele fazer a pesquisa offline, porque isso não está regrado, não tem como tu configurar isso, isso é uma, é uma estratégia que tu tem que combinar com o aluno de vocês. Vocês vão fazer a pesquisa, gerar um documento do Word offline, lá no seu computador, e vai fazer o upload. Tá? Se vocês combinarem isto, a entrega do aluno vai ser através de upload. Ou vocês vão fazer um, abrir um, um Google Doc e vão indexar o resultado da pesquisa de vocês neste Doc é, online. Tá? E aí vocês vão ver isso lá na entrega, mas vocês têm que combinar antes. Para o professor... Vocês fazem a descrição, a instrução, a parte operacional do que o aluno tem que, reali tem que realizar, e vocês podem colocar conteúdo extra para apoiar a descrição da atividade, ou até indicar o que, que o aluno tem que pesquisar. Se for o caso, tu podes pegar um capítulo de livro e subir o PDF do capítulo do livro, que tu vais fazer por aqui. Ou tu podes pedir para o aluno assistir um trecho de um, de um vídeo lá de meia hora e fazer uma resenha sobre o vídeo. Tem bastante coisa para fazer. Vai depender muito de qual fonte de que forma que tu queres trabalhar. Mas o que, que dá tecnicamente para fazer? Tu podes ter um arquivo no Google Drive do professor já guardado lá e tu pode subir como anexo da tua atividade, tá bem? Aqui eu tenho uma infinidade de conteúdos que já estão no meu Drive, que eu posso, e ele abre o meu Drive aqui, ó, com todas as minhas pastas do Drive, da minha conta que eu estou usando, e eu posso puxar o conteúdo e colocar anexado na, na minha atividade, para qualquer finalidade que seja, como apoio à atividade, ou como recomendação específica do conteúdo que o aluno tem que acessar. Posso pegar do meu computador, e aí... Arrastar um arquivo qualquer. Ó, arrastei e vou largar aqui o arquivo. Larguei aqui em cima, eu puxei de uma outra janelinha aqui do meu computador e estou pegando o arquivo e arrastando o arquivo para cá. Se eu largar aqui, ele vai subir o arquivo. Faço o upload, o arquivo aparece como anexo lá. Posso copiar um link do YouTube. Como é que funciona? Por exemplo, eu já tenho aqui. Ó, vou copiar este link do YouTube aqui, ó. Eu venho, que é a nossa aula passada, eu venho aqui em compartilhar, copio o link, este aqui, ó, que aparece aqui, copio, copiei, vou lá na atividade e colo. Vejam um detalhe importante, ó, colei. Eu preciso clicar no pesquisar para ele realmente encontrar e indexar o, o meu arquivo de vídeo, ele tem que aparecer aqui, ó, ó, encontrou exatamente lá o arquivo, marco, ó, se eu não marcar não vai funcionar, marco ele, porque se eu desmarcar, se eu desmarcar o botãozinho de adicionar fica esmaecido, eu não consigo acionar, marco ele, a, a, o botãozinho ficou vivo, ali azul, adiciono, entrou lá, tá bem? Isto é em adicionar. Adicionar é trazer coisas externas como anexo à minha atividade. Ou posso criar arquivos do Google Docs. Posso criar um arquivo do Google Docs e escrever alguma coisa, ou copiar e colar para dentro do arquivo do Google Docs, ou apresentação online, ou uma planilha online, ou um desenho, que é um softwarezinho de desenho, de Uh, formas geométricas ou algum outro formulário para alguma coisa específica. Então, a diferença de criar é que ele me abre os aplicativos do pacote Google Docs, adicionar, eu adiciono coisas externas ao, ao meu, à minha atividade. Não vai ser o caso agora, vou dizer que esta nota é uma segunda nota do primeiro bimestre, que também vale 100, com prazo de entrega para amanhã. E faz parte do módulo 1, um. a outra atividade fazia parte do módulo 2, se não me engano. Agora eu vou trabalhar com rubricas. As rubricas são os parâmetros pelo, pelos quais o aluno vai ser avaliado. Então, título do critério, sei lá qual, critério 1. Um. A descrição, qualquer coisa aqui, que me descreva claramente o que, que significa o critério e quais são os parâmetros que englobam, que estão presentes no critério que, eu vou, que o aluno vai ser avaliado, que eu estou criando, a quantidade de pontos vinculados àquele critério. Se eu tenho uma, uma, uma atividade que vale 10 pontos, o primeiro critério, se o aluno atender plenamente o primeiro critério, ele leva 3 pontos. Tá? Vou adicionar um segundo critério. Critério... 2, a descrição do que é claramente o critério, de que forma que o aluno vai ser avaliado. Esse critério também vale 3 pontos, e um quarto critério, um terceiro critério, que é o critério 3, este critério valendo 4 pontos para fechar 10. Pronto. Aí, isto vai junto quando tu fizeres a postagem da atividade, o aluno vai receber os critérios e quantos pontos cada critério vale para ele. Vamos lá. Salvei. Já está tudo aqui, três critérios. Beleza, foi. Ó, aqui ficou um anexo, ó, uma planilhazinha somando dez pontos, três critérios, dez pontos. Quando eu criar a minha atividade obviamente ali na, na instrução estaria a tua, a tua estratégia Pesquise em tal fonte e retorne através de um arquivo anexo um Word que vai ser feito upload através da entrega lá no sistema de entrega do, do Cléo vamos ver a visão de aluno então eu tenho uma atividade no módulo 1 vou lá na minha visão de aluno está aqui ó de novo o professor postou alguma coisa vamos atualizar o mural. Veio, mural atualizado, cá está a minha nova atividade, tá? Para o professor vai aparecer, vai aparecer a minha segunda atividade como trabalho atribuído para todos os alunos. Como eu tenho só um aluno na, na disciplina, me aparece o, o, número de, de, de, a, a, o número de alunos, aqui vai aparecer, se tiver 10 alunos aqui apareceria o um número 10. Aí, ao, a, na medida em que os alunos vão concluindo a atividade, aqui vai aparecendo as entregas dos alunos, tá? que são os trabalhos recebidos de volta. Então, eu vou lá como aluno e vou entregar o trabalho. Aqui para o aluno já aparece... Eu cliquei na, no, nos critérios, desculpa. Eu vou entrar como aluno na atividade, eu cliquei na planilha, onde apareciam os critérios ó, uh, se o, o aluno pode me chamar, chamar a mim, professor, caso ele tenha dúvida, por dentro da área de atividade, tá? O Google está me alertando aqui, alertando ao aluno. Então, eu poderia uh, enviar comentários particulares para o professor, que só eu e o professor, só o aluno e o professor vão ver, uma conversa privada. Ah, se vocês permitirem, tem um lugar em que tu permites esta conversa privada que eu tinha mostrado já no encontro anterior para vocês, em algum local das configurações locais da disciplina ou nas configurações globais, depois a gente pode retomar. e Bom, tem a possibilidade de conversas privadas. Agora, vejam só, isto aqui é o ambiente de, é, do aluno. O aluno só vai devolver para o professor quando, depois de ele ter certeza que ele fez tudo e fez o upload do arquivo e atendeu as solicitações dos professores, que ele, ele clica nesse botão e marca como concluída. Nesse momento, ele entregou a atividade. Uh, supondo que vocês tenham definido com ele que ele faria um upload de um arquivo. Veja que lá... Na configuração, na, na, na, na criação da atividade, para o professor aparece essas mesmas palavras, adicionar ou criar. Ou seja, adicionar é fazer um upload de alguma coisa externa como entrega. Criar é tu gerar um arquivo, é, um documento do G-Docs, é, como entrega do teu trabalho. Tá? E aqui está. O aluno tem o seu próprio drive, ele pode ter já guardado o arquivo no Drive e puxar o resultado do, da pesquisa dele pelo Drive. Ele pode ter esse arquivo linkado em algum lugar, ou ele pode querer linkar alguma coisa externa, uma página que ele consultou como referência para mostrar para o professor, ou um vídeo, ou qualquer coisa. Pode linkar aqui. Pode puxar um arquivo, que é um arquivo de qualquer formato, para cá, um PDF, um doc, um PPT, qualquer coisa, e faz o upload. Vou fazer isso. Vou subir um arquivo qualquer aqui. Subir, fiz o upload. Tá? Supondo que esse arquivo é o resultado da minha pesquisa. Tá? Ó, quando estiver pronto para enviar todos os arquivos associados à tarefa, lembre-se de, lembre de entregá-la, que foi exatamente o que eu tinha comentado com vocês. Né? Ele tem que marcar como entregue. Já fiz o upload. Já fiz o upload do resultado do que o professor tinha me pedido para fazer. Vou entregar a minha atividade. Pronto. É, o, o aluno pode cancelar o envio até a data final da entrega. Se ele se deu conta que ele fez alguma bobagem, pela, pela, por essa visão do aluno e pela configuração que a, que a gente está adotando, a gente tem a possibilidade de cancelar o envio e aí ele pode deletar o arquivo, por enquanto, agora, depois de o de um envio entregue, ele não pode mexer em mais nada aqui. Mas até a data limite da entrega do trabalho, ele pode cancelar, deletar o que ele mandou ou anexar mais coisas ao que ele já tinha entregue, Ok? Agora vamos lá ver na visão do professor. Tá aqui, ó. A atividade tinha antes um trabalho atribuído, agora tem um trabalho entregue. Vou lá com o professor ver o que que aconteceu. Trabalho devolvido. Aqui tem uma coisa bacana que se vocês depois puderem é, agora eu não vou mostrar aqui pelo telefone, talvez eu grave um videozinho depois abrindo esta atividade no telefone e aí eu compartilho no YouTube com vocês. Porque tem uma coisa muito legal que dá para fazer no telefone ou no tablet que no computador não dá. Como a tela é touch no telefone, tu podes rabiscar o trabalho dele e o software no telefone te permite fazer isso. Tu podes rabiscar com o dedo, fazer anotações, apontar coisas no trabalho... E devolver pelo próprio telefone. É, obviamente que a gente não vai fazer assim, né? porque a gente para para olhar o trabalho com cuidado, mas digamos que tu está numa correria, te deslocando de um lugar para o outro, parou na, numa fila do banco que vai demorar meia hora, quando os bancos estavam abertos, agora não, não tem mais essa possibilidade. Mas tu está lá parada meia hora num lugar e tu está recebendo notificações de entrega de trabalhos. Tu podes abrir pelo telefone, fazer as correções, apontamentos pela tela touch. Ele rabisca o trabalho e tu escreve em cima do trabalho com o dedo e aí ele gera um PDF e ele gera esse e manda esse arquivo com os teus com os teus apontamentos de volta para o aluno. Se tu fizeres pelo telefone tu pode fazer isso ou pelo tablet que tem tela touch. O, o software do do Classroom, no telefone permite fazer isso. Já no, no, no desktop, tu não vais conseguir fazer. Tá? Se for o caso de tu fazer desapontamento, aí tu vais entrar no modo de edição e vai escrever no teclado. Mas aquilo ali te dá agilidade caso tu precises. Assim, tu está em um, em um ambiente sem acesso ao computador. Então, é para vocês saberem que vocês podem continuar fazendo o trabalho, se vocês, por exemplo, estão andando de ônibus com o tempo de deslocamento de um lugar para o outro, vocês podem, pelo telefone, ir adiantando alguma coisa, tá bem? Trabalho devolvido, vou abrir o trabalho para verificar o trabalho do aluno. É... Eu mandei um arquivo ininteligível, nem sei o arquivo que eu mandei, é um arquivo que não era arquivo de texto, tá? Mas se fosse um arquivo de texto, ele abriria na tela, e aí eu ia avaliar, ler o arquivo, Procurando as referências pelas rubricas que eu tinha criado. Aí eu ia ler, ah, ele atendeu a rubrica 1, o critério 1. Ele atendeu plenamente, nota 3 na rubrica 1. Automaticamente ele vai criando o somatório em 10. Ah, na rubrica 2, no critério 2, ele não me mostrou muito bem, não ficou muito claro, nota 1 no critério 2. Critério 3. Pô, tá meia boca. Não ficou ruim, mas não ficou bom. Ficou no meio do caminho. 2 em 4. Tirou 6 em 10. Tá aqui a nota do cara. Já devolvo. Entrego de volta para o aluno, já com a, com a indicação da, da correção. O cara tirou 60 em 100 ou 6 sei, em 10. Vamos lá ver o que que aparece para o aluno. Para o aluno. Devolvido, ó. O professor já me retornou. Vou dar uma olhada. Ó, atualizou. Tá aqui a, a correção do professor. Tá? Então, usar rubrica para automatizar o processo é legal. Usar formulário com as correções automáticas do formulário é legal. Vai. Dá um grande tempo legal para vocês. Mesmo que o trabalho seja qualitativo, com as rubricas te facilita. Tá? Se vocês forem fazer um trabalho qualitativo, corrijam por dentro do próprio sistema, porque daí vocês têm a integração do somatório de notas na grade do, do aluno por, por dentro do próprio Classroom. Tá? Vamos lá no professor sair daqui. Pronto. Aqui eu tô aqui, tava na visão de aluno ainda. Pronto. E aqui vai montando a grade do aluno. Ó. Questionário 1, atividade, e aqui estão as duas atividades desse aluno especificamente. Ele vai incrementando aqui toda a grade com notas de todas as atividades que tu fizer, e no final vai ter. A, a nota final pelo incremento de notas, se for somatório de notas, até fechar o, o total, ou média ponderada, ele faz o, o cálculo automático. Muito bem, vamos lá seguir adiante. Bom, então vimos na nossa, na nossa grade aqui de atividades para hoje, atividades através de envio de trabalhos descritivos, rubricas, Correção através do sistema. Fechamos esses três itens. Agora, é, gestão de arquivos locais pelo Google File Stream, tá? ou Google Backup e Sincronização, Backup em SYNC. Eu tenho um software, eu vou mudar a, o compartilhamento de tela para mostrar uma coisa para vocês. Tá? Eu vou mudar a minha tela telinha para este lado aqui, agora vai parecer que eu sou meio louquinho, porque a, a minha câmera está nessa direção, e eu vou estar tá olhando para o um lado, porque eu estou vendo vocês na minha tela do lado, para eu poder compartilhar a minha, a, a, a, o meu desktop, vou interromper este compartilhamento, e vou recompartilhar agora o meu desktop com vocês. Opa! Compartilhei errado, peraí. Minha tela. Tá aqui. Pronto. Minha tela é meio, meio caótica, tá, pessoal? Meu, meu desktop. Tá aqui. Mas eu me entendo nela. Estão vendo? Opa! Deixa eu puxar para cá. Aqui, tá. Quando eu instalo é, isso aqui que eu quero mostrar, estão vendo aqui esses dois itens aqui no meu, na minha estrutura de pastas? É, eu tenho duas contas. Na verdade, eu tenho várias contas. Eu tenho uma conta que é do GDocs. A conta do GDocs, que é a que vocês têm no Educar RS. Para vocês sincronizarem, vocês têm um softwarezinho que vocês baixam lá na página do Google, que eu vou botar o link para vocês em seguida aqui no chat, que é o Google File Stream. Quando eu instalo esse aplicativo, ele cria a pasta do Drive da minha conta, ele recria esta pasta dentro do meu computador e sincroniza o meu Drive com essa pasta. Então, aqui está o Drive da minha conta de professor que eu tenho no GEdocs. E aqui dentro está a minha pasta com todas as minhas disciplinas, tá? dentro do meu computador. Eu posso acessar rapidinho qualquer coisa que eu quiser de qualquer disciplina. Tudo que eu subi, tudo que teve de anexo, qualquer coisa, atividade, é, as entregas de volta dos trabalhos dos alunos, está tudo sincronizado no meu computador. É, pode ser que vocês queiram isso ou não. É, eu acho que agiliza, para mim, me agiliza bastante a minha vida. Outra coisa, vocês professores gravam a, os, o, as videoconferências os, os encontros com os alunos. Quando fecha a gravação, ele gera um arquivo de texto do chat, caso existam conversas no chat, e gera o arquivo de vídeo do encontro. Automaticamente, ele bota isso no drive, lá na nuvem. Se tu tiver esse aplicativo, ele baixa automaticamente os arquivos para o teu computador também. Aqui estão as no os nossos encontros gravados, estão vendo? E cada um desses arquivos que é repetido, que tem o mesmo nome e o outro tem um númerozinho um do lado, um é o arquivo de vídeo, que é maiorzinho, o outro é o arquivo de texto do chat. Quando ele faz isso, ele não bota extensão no arquivo, isso pode causar confusão para vocês, isso não está dito em lugar nenhum. Eu sei que é arquivo de vídeo e é arquivo de texto, porque eu olho o tamanho e vejo, um arquivo de 220 MB é um arquivo de vídeo. Um arquivinho de 1K é um arquivo de texto. Eu vou fazer uma gambiarra, tá? eu vou adicionar uma extensão na mão, para vocês, é porque eu sei qual é a extensão do arquivo, e na verdade vão ser duas extensões, sempre. Ou vai ser MP4, ou vai ser TXT, tá? Se vocês usarem este aplicativo para sincronizar, vai ter a pasta de professor, opa. Vai ter a pasta de professor, que é do Google Drive File Stream que vai replicar o teu, o, o teu, a tua pasta no drive no teu computador, vai ter essa, essa pasta aqui, ó Meet Recordings. Nela vão ter todos os vídeos gravados de tudo que tu fizeres com os teus alunos. Ela, ele não separa em pastas. Aqui não tem a separação de vídeo de uma turma, vídeo de outra turma. Tá? Eu vou dar um pause e vou para o Google Agenda, para vocês... É, fazerem a coisa do jeito certo, para identificarem corretamente os arquivos e para permitir que o Google salve os vídeos de vocês com um nome. Se vocês não fizerem pelo Google Agenda o registro da atividade, marcarem com os alunos e derem um nome para a atividade na agenda, o que, que acontece? Ele gera este código de sala, estamos vendo aqui que eu marquei, Consegue enxergar ou está pequeno? Está dando para ver? Ele gera uma sequência de letras como o nome do arquivo, e aí, se passar o tempo, depois eu não vou saber identificar o que, que era aquele arquivo, ao que ele se referia, que encontro foi aquele. Se eu faço direitinho pelo, pela agenda, ele salva o título da minha atividade na agenda, ele põe como nome nos meus arquivos daquele encontro e marca o dia e hora. Aí fica mais fácil depois de eu identificar na pasta. Então, eu vou fechar o compartilhamento e vou voltar para o compartilhamento aqui da minha tela do navegador para mostrar como é que se faz isso. <tos> Bom, e estamos fechando uma hora, eu vou mostrar isso e depois vou mostrar um aplicativo para fazer a, trans a transcrição de voz para texto e aí a gente encerra. Retomamos na segunda-feira. Tá? Então vamos lá, eu vou parar essa apresentação. Vou parar a apresentação e vou compartilhar a minha tela novamente para ir na agenda, a tela do navegador. É, cá está. Deixa eu ver se é isto. Tá. Aqui está a nossa visão de professor, certo? Deixa eu subir aqui. Tá bem? Estamos na disciplina, no perfil de professor, vou em atividade. Vou abrir a minha agenda, tá? Por dentro da disciplina, pode ser. Ele já abriu a minha agenda com o meu perfil de professor. E vejam que eu já havia marcado a minha atividade com vocês hoje aqui com o nome capacitação ETEC. Este é o nome que vai uh, uh, aparecer no vídeo gravado. Ele bota este nome junto com a data e hora. E vejam que na minha agenda já mostra as atividades com a minha turma que eu marquei para eles entregarem amanhã. Isso aparece na minha agenda e aparece na agenda deles. Se tu tens o Google Classroom no telefone, ele integra com a agenda do telefone e gera os alertas no teu telefone, e aí tu não perde mais as datas. Isto é legal vocês recomendarem para os alunos, para não perderem os prazos. E aí também não tem desculpa, né? Tá na agenda, tá no telefone, ele faz automático. Se o aluno bota o Classroom no telefone, tudo que tu marcares na agenda da turma, o aluno vai receber integrado na agenda do seu telefone. É uma baita mão na roda. E se eu configuro a minha agenda do telefone com os alertas, eu tenho as configurações assim, ah, me lembra meia hora antes do meu compromisso, é configuração no telefone mesmo. Cada telefone tem um jeito de configurar, mas dá para fazer, seja Android, iOS. Aí tu, ah, me lembra um dia antes, e eu, eu tenho normalmente dois alertas nas minhas agendas, uma, uma, um alerta um dia, um dia antes do compromisso, para eu me lembrar, amanhã eu tenho tal coisa, já eu me programo para o outro dia, e, e uma, um alerta uma hora antes, ó oh, vai vencer o prazo daqui a uma hora, corre lá. E aí vocês podem organizar assim, a vida de vocês e a vida do aluno, dando essas dicas para eles. né? Aí vocês ficam com as coisas mais orgânicas, mesmo que à distância. Todo mundo acompanha tudo. Bom, então a recomendação é essa. Por exemplo, se eu fosse marcar uma, uma videoconferência com os meus alunos, eu abro a marcação da, da, da, no Google Agenda e boto lá a aula de reforço. Este é o nome que vai aparecer no vídeo gravado depois que tu encerrares a, a, a gravação, né? a, a encerrares a videoconferência. Tu pode marcar, aí tu adiciona aqui ó, dentro, clica no botãozinho adicionar o Meet, ele já cria a sala para aquela reunião específica. Tá? Tu pode ter, e aí tem assim, ó, tu, tu começa a montar, a tua, a tua organização, porque se eu fizer isto, eu tenho duas condições. Uma, eu tenho aqui ó a, o meu meet a minha sala para a aula de reforço. É uma sala específica, ele vai gerar um vídeo específico para isso. Mas eu tenho a sala da minha turma, que é outra, que está disponível para os alunos entrarem para conversar quando precisam. E aqui, a, tu, tu pode estar junto e gravar, mas tu pode não estar junto e os alunos usarem igual, e aí ninguém grava, o aluno não tem permissão para gravar. Então, é, tu pode ter várias salas vinculadas a, a, a atividades específicas. Conforme tu vais marcando na agenda os teus encontros síncronos por vídeo, tu vais gerando salas específicas quando tu clica na edição ali da, da, da marcação da atividade na agenda, tu adiciona a tua sala naquele, naquela atividade específica da agenda. Resultado disso é que aí, quando tu encerrares a gravação, que ele botar no teu drive, ele grava com o um nomezinho para aquele arquivo que, re, que, que é referente àquele encontro específico que tu tiveste lá naquele dia. Entenderam? Para encerrar, é, o, é, o, é a cereja do bolo, do bolo plus a mais. Eu vou só mostrar... Tá? Para a gente retomar esse recurso na segunda-feira. Segunda-feira às 19, confirmado, né? Tá. Então, é, ele se chama Web Captioner. Ele é um aplicativo Web Captioner. Aqui. Ele é um aplicativo gratuito e online, que tanto o aluno quanto o professor podem podem podem usar abriu o aplicativo ele automaticamente vai pegar o áudio o áudio do teu telefone estão vendo a minha tela ele é muito bom pelo seguinte ele faz a transcrição por um, um por, pelo um api que se chama um, um softwarezinho que tá lendo, lá dentro desse sistema, que faz o reconhecimento da fala, reconhecimento da voz, para texto. Só que, além disso, ele tem um analisador de contexto, que vai corrigindo as palavras que são reconhecidas de forma equivocada. Então, ele analisa o que eu estou falando, vai analisando a frase, e vai corrigindo o contexto da frase, alterando alguma palavra que o software tenha entendido errado, e a qualidade da transcrição é excepcional. Estão acompanhando? Muito bom para tu usares para dar acesso à comunicação para surdo que lê português, ou para tu gravares reunião em texto para tu fazeres ata de reunião, por exemplo ou para qualquer coisa que tu precisas como pesquisa. Vais fazer uma entrevista, ele, ele permite que ao final tu gere o arquivo de texto da conversa. Resolvido 90% dos problemas que a gente tem acadêmico de pesquisa ou de quebra de barreiras a acesso à pessoa que tem alguma limitação auditiva para encerrar hoje. Depois eu mostro algumas outras coisas que dá para fazer, por exemplo, integrar ele de uma forma mais uh, orgânica dentro da sala de conferência, porque agora ele está pegando só o que eu estou falando, se vocês falarem, ele não vai captar, porque eu estou captando pelo meu microfone. Mas tem como tu ajustar ele para funcionar captando o áudio de outra pessoa junto contigo. E aí tu pode conversar e o aplicativo pegar o áudio da pessoa e pegar o teu, e aí sai a conversa toda gravada. Isso a gente vê na segunda-feira. Raimundo. Ah. E o pelo próprio Meet, se eu quiser, ali nos três pontinhos, uhum. eu posso colocar então a legenda. Só que essa legenda fica em inglês. Isso não é uma... existe. É. Isso é uma configuração, é, deixa eu mudar aqui, parar minha apresentação. E venho aqui nos três pontinhos e vou acionar a legenda. Ativar legenda. Tá, A legenda está ativada. Pronto. Só que vai depender de qual a língua que o sistema está configurado. A minha eu não mudei também. Onde é que se muda as, mudam as configurações da, do reconhecimento de, de voz? Porque, por exemplo, agora, tá, ele está traduzindo alguma coisa para uma língua que eu não tenho a mínima ideia qual seja, por causa da configuração que está naquela parte administrativa do superusuário, que é lá a Seduc. A Seduc, que tem aquela cara, lembra que ontem eu abri a parte administrativa para reconfigurar a senha do usuário? Lá dentro tem como tu adicionar pacotes de línguas para que o sistema funcione adequado à língua do país. Então, eh, pode funcionar para inglês, para espanhol, para português, para russo, para eh, mandarim, para qualquer coisa, né? porque isso aqui é utilizado no mundo inteiro, e cada um vai ter uma legenda na sua língua. Só que isso é uma configuração dentro do, da parte administrativa do do G Education, que muito provavelmente esteja na mão da Seduc. Então vocês não vão conseguir mudar, mas vocês podem pressionar a Seduc para investigar e corrigir e botar a legenda a funcionar do jeito certo. Eu vou compartilhar de novo a minha tela só para tu veres que ali eu tenho que fazer isso, porque senão ele ia fazer a tradução da transcrição de voz para texto em inglês, que é o padrão dele. E lá tem todos os pacotes de línguas que ele vai aí fazer o reconhecimento do, da minha voz, do áudio, pelos vocábulos e pela parte fonológica, identificando a língua que eu estou falando, senão ele ia traduzir uma coisa qualquer. tá? É, é coisa de software. É, não sei nem explicar direito como é o, o algoritmo por trás, mas basicamente é isso. Pela, pela sonoridade, pela parte fonológica, pelo som, ele vai identificando os meus vocábulos e vai associando a uma língua que está lá dentro. E aí ele vai me traduzir, me, me, me, me transcrever é, de uma forma mais adequada. Eu vou te mostrar isso. Deixa eu tirar a legenda aqui. E vou mostrar aqui. Já estão vendo a tela? Tá. Olha aqui, ó, eu venho nas configurações, eu estou logado com o meu usuário aqui embaixo, estão vendo? E eu venho em configurações, aqui ó, settings, e venho aqui em language, e aqui eu tenho já o padrão, que é o inglês americano, mas eu tenho já marcado o português brasileiro aqui, ó. Então ele reconhece o padrão do próprio software, mas eu tive que marcar e aplicar o pacote português-brasil para ele fazer aquela tradução com aquela qualidade. Senão ele ia ficar tentando transcrever para inglês, ele ia entender alguma coisa e ia tentar fazer o ajuste para uma, uma palavra em inglês, que é o que acontece com, o, com, com a legendagem do, do Meeting. Ele está tentando traduzir, transcrever para uma língua e, e o português ele não está entendendo, ele está entendendo outra coisa, e aí ele cria uma uma frase, uma, uma palavra, que ali, nesse caso, sei lá qual foi, não tenho a mínima ideia qual, é, qual era a língua que ele estava usando como base. Gente, uh, por hoje era isso, acho que cumprimos a nossa, a nossa grade, cumprimos a nossa grade, na aula que vem, eu mostro um pouquinho mais sobre, o, sobre essa parte de quebras de barreira, de transcrição de voz para áudio, do Web Captioner, algumas outras estratégias que estão para além dos recursos que estão estabelecidos dentro do próprio Classroom, depois eu vou detalhar melhor, e vou avançar um pouquinho sobre acessibilidade em, em recursos educacionais digitais. A gente faz é, uma aula nesses mesmos moldes que eu estou fazendo com vocês é, na segunda-feira e deixamos a terça, aí no final de segunda a gente é, combina como é que vai ser o fechamento de terça-feira. A princípio, segunda-feira, eu já cumpro com o que eu tinha me programado para trabalhar com vocês, se tiver alguma demanda, alguma revisão, a gente combina no finalzinho da aula de segunda e aí eu preparo a, aquela aula ajustadinha para as demandas de vocês para a gente encerrar na terça tá? Fica legal assim? É, dúvidas, alguma, alguma questão em relação ao que a gente viu hoje? Tá? Se não, é, enquanto vocês pensam, se tem alguma dúvida, assim, é, eu, eu tenho tido pouco tempo para me planejar, tá? eu tenho feito as coisas na, na, quase que em em paralelo e na corrida, assim, eu estou tendo bastante atividade e, assim, eu fico sempre em dúvida é, se eu estou entregando uh, o, o conteúdo e fazendo a conversa com vocês de uma forma que realmente te, esteja sendo relevante para vocês. Então, vocês fiquem à vontade para me dar o feedback positivo ou, ou a crítica construtiva para que eu melhore o as próximas conversas com vocês e melhore outras conversas que eu, porventura, venha fazer com outros colegas professores, por exemplo, a Joicinara, já, já, já fechei com a Joicinara por uma indicação tua, Juline, ela, eu acho que ela acompanhou, está acompanhando, não vi se ela está aqui, mas eu acho que está é, é, acompanhando as atividades, é, vou fazer essa mesma conversa com professores de educação infantil da Escola CIS Brasil, aqui do... do aqui de Pelotas, por causa da Manuela, minha filha, está no primeiro ano da escola, eles não conseguem sair do lugar também, né, tem que usar o Clésum e não consegue então, em função disso também, eu vou fazer essa mesma conversa com elas, mais focados nas atividades para a educação infantil, mas mostrando os recursos e possibilidades para eles, então, assim, qualquer feedback que vocês me derem, é, levem em consideração assim, que eu estou trabalhando, assim, não é desculpa, mas estou com bastante atividade, estou assim, achando legal, e isso compromete um pouco assim, eu sentar para fazer um planejamento mais adequado, de preparar melhor um material prévio, de organizar melhor uma lógica para apresentar o conteúdo para vocês, eu vou muito na minha experiência prática, e espero que isso esteja sendo suficiente, tá? se não, fiquem à vontade para dizer aonde onde eu preciso melhorar, tá bem? Acho que por hoje era isso. Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Pelo menos um tchau, podem me dar. <risos> tá bem? Então a gente quer te agradecer bastante ah, mais, é. mais esse dia de hoje. Temos tido bastante feedback, o oh, Raimundo, dos ah. colegas, que estão aproveitando bastante. E com certeza melhorando né, cada dia mais a, a sua atividade. Então, as as atividades aí que está nos tá nos ensinando né eu provoco os colegas nesse momento ia provocá-los ontem sobre o Google formulário é, provoco vocês a irem testando então essas, essa, esses recursos para depois tirar as dúvidas com o Raimundo né no pode depois né? desculpa te interromper Julino, mas assim ó pode ser uh, o ideal eu gosto muito assim de ter espaço para a gente praticar juntos e era a ideia inicial que eu tivesse um pouquinho mais de tempo, mas que vocês pudessem ir junto comigo realizando as mesmas coisas que eu estaria fazendo aqui, eu mostrando e vocês replicando. Não sendo assim, e na verdade eu acho que a coisa, a dinâmica mesmo foi se definindo como eu apresentando para vocês de uma forma mais expositiva, que eu acho que não é o ideal, né? Pode ser que alguns de vocês tenham mais facilidade, já peguem depois revisem a própria gravação ou, pela própria conversa que a gente teve, já saiam reproduzindo o que eu fiz. Outros podem ter dificuldades. Né? Então, usem o fim de semana, talvez, para experimentar fazer algumas coisas que a gente, que a gente conversou, e aí, na segunda-feira, talvez a gente possa fazer a, a, o ajuste da terça como uma revisão de dúvidas que vocês vão construir mas aí vocês têm que meter a mão na massa metam a mão na massa é, apresentem ali a lista de dúvidas para a Juline, a Juline coloca no nosso documento aqui que eu tenho compartilhado com ela e aí pronto dali eu saio com, com a, o planejamento ajustado de acordo com as demandas que vocês tiverem de revisão do que a gente conversou ah, e assim, tudo que eu mostrei foi assim, de ir mostrando os, os espaços e aonde vocês podem operar dentro do Claeson, mas vocês vão poder ir mais a fundo no que eu mostrei. Essa é a ideia. Aí sim fica legal, eu fui até uma coisa que tu não mostrou e empaquei. Me ajuda a, a, a vencer aquele obstáculo. Daí eu faço a coisa personalizada depois. Fora isso, se a gente encerrar na terça-feira, é, vocês ficam com o meu contato, assim ao longo do, do, da experiência que vocês tiverem, depois de aplicação dessas, desses recursos nas atividades de vocês, vocês podem me chamar a qualquer momento. Mas, então, encerro aqui, agradeço muito a atenção de vocês, estou achando muito legal o quórum, a gente está batendo 30 professores, em geral, nos dias, desde o primeiro encontro, né? 30 colegas num espaço, em uma videoconferência, é uma quantidade de pessoas legal, bastante boa, fico bem satisfeito, estou achando muito legal, e está fazendo uh, meus dias uh, ficarem legais, Assim é, é um desafio, eu me sinto desafiado, sei que vocês são pessoas super capacitadas, e é sempre um desafio tu fazer uma formação para um grupo que tem uma competência técnica, que tem um nível intelectual mais alto, porque me provoca a fazer bem feito, né? Por isso que é a minha preocupação sempre de é, pedir para vocês me darem o feedback, tá bem? Então, sextou, gurizada, encerramos. Um abração para todos vocês, vou encerrar a gravação, e na segunda a gente se fala de novo. Obrigadão. Tchau.